Pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda hoje o vídeo é a confecção do kit do vestido tubinho manga longa aqui do Alfinetadas da Moda. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda tem kits para iniciantes de corte e costura, tá? No kit vai tudo que você vai precisar para fazer o projeto. Neste projeto é este vestido, tá? Então vai tudo o que você vai precisar, desde o tecido até a linha, a agulha, vai tudo que você vai precisar para usar. E esta aula aqui é a vídeo aula para confecção do vestido, tá? Se você quiser saber mais informações sobre o kit, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. O vídeo onde eu explico tudo, mostro o tecido e falo os valores dos kits, ok? Este vídeo, então, é a confecção. A gente tem algumas peças ainda deste kit tá? e sempre eu vou dar duas opções para vocês usarem. Uma mais social e uma mais esporte, tá bom? No vídeo do kit, lá tem a fotinho e no vídeo mesmo eu dou as opções para vocês, então clica aqui embaixo no box de informação para você dar uma olhadinha dois jeitos de usar esse vestido aqui, tá? Então, se você quiser agora aprender a fazer a confecção do kit, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então a gente já vai começar a montar o nosso vestido tubinho manga longa, tá? Ele é bem simples de montar. A gente tem um molde só para cortar frente e costas, então, o que, que você vai fazer? Você vai dobrar o seu tecido, olha, dobrei o meu tecido, agora eu vou colocar aqui o meu molde, ele é na dobra do tecido, tá? Então, eu encosto aqui, os moldes do Alfinetadas da Moda não tem margem de costura, tá bom? Apesar de ser um crepe de malha, ter elasticidade, você pode até cortar ele sem margem de costura, né? Pra ele ficar bem certinho no seu corpo. Eu quero que ele fique um pouco, não largo, mas um pouco mais soltinho, como vocês viram aí no começo do vídeo. Então, eu vou deixar uma margem de costura, tá bom? Pra quem não tiver prática, alfineta todo o molde no tecido, tá? E deixa ele encostadinho aqui na dobra do tecido e alfineta, Alfinetou, vai deixar uma margem de costura, se você tiver prática, você já pode cortar direto com uma margem de costura aí de dois centímetros no máximo, de 1 um a 2 centímetros, tá? Pra quem não tiver prática e não consegue cortar retinho a margem de costura, pega o giz de alfaiate, a fita métrica, vai riscando aqui um centímetro de margem ou dois centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você corta em cima do pontilhado, Tá? Então, a gente vai cortar isso daqui que eu tô cortando duas vezes, que é frente e costas, depois a gente vai dobrar e colocar a manga. Então, eu vou fazendo o processo aqui, eu vou acelerar essa parte do vídeo, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas ele é bem simples, é só colocar aqui na dobra do tecido, ó, e tirar duas vezes que já sai frente e costas e depois a manga. Então, pessoal, já cortamos todas as partes, faltam as partes do acabamento, mas isso a gente corta depois. Uma coisinha que eu queria falar pra vocês é aqui, olha, a gente cortou frente e costas, tá? Eu cortei igual... Esta parte da gola. Se você quiser descer um pouquinho mais a parte da frente, você pode, porque ela ficou bem altinha, tá vendo? E ainda vai o acabamento. Então, é a gosto aqui. se você quiser descer um pouquinho a parte da frente e deixar sua parte das costas mais alta, você pode. Eu não deixei as duas iguais, tá? Vamos montar nosso vestido, então? Já vamos pegar aqui, vamos colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E vamos passar uma costura pelos ombros e pelas laterais, tá? Só passar uma costurinha reta aí pelos ombros e pelas laterais. Se você tiver overlock, você já pode passar isso daí no overlock, que é super rapidinho pra quem tem. Eu é, vou ensinar vocês, eu até tenho overlock aqui, mas como eu prometo pra vocês, que eu ensino vocês a costurar todo o kit na máquina doméstica, porque eu sei que não é todo mundo que tem overlock em casa, então, eu vou costurar com vocês na máquina doméstica. Então, você vai precisar colocar agora a agulha que foi no seu kit, que ela já é específica pra costurar esse tecido, tá? Então, nós vamos costurar com o ponto reto mesmo da máquina reta, ok? Não tem necessidade de ser o ponto zigue-zague neste projeto, a não ser que você for fazer o vestido bem justo no seu corpo. Então, daí precisa, porque senão vai arrebentar a costura. Do contrário, se ele for ficar mais soltinho, igual eu tô fazendo aqui, então, você pode usar o ponto reto... E não precisa fazer acabamento este tecido, porque ele não desfia. Então, se você não quiser passar, fazer o acabamento, não tem necessidade, é só você passar o pontinho reto. E aqui na beiradinha, você pode deixar só cortado assim, que ele não vai desfiar. Se você quiser fazer um acabamento bonitinho, que fica bem mais bonitinho com o acabamento. Então, você vai vir aqui e vai passar o ponto zigue-zague bem na beiradinha, tá? Pra dar o acabamento e sua peça ficar impecável, tanto por dentro quanto por fora. Então, a gente vai para a máquina, passar uma costura aqui nas laterais e aqui nos ombros. O resto vai ficar aberto, certo? Vamos pegar a nossa manga e vamos fazer a mesma coisa. No meu caso, como o meu braço é um pouco gordinho e eu quero que fique mais justinho a manga, então, eu não vou passar o ponto reto, eu vou passar o ponto zigue-zague para não arrebentar a costura, certo? Mas, se o seu braço for fino, também não tem necessidade, é só você passar o ponto reto da máquina mesmo, tá? Então, nas mangas, você... Ó, se, se, se, vocês viram que eu cortei na dobra do tecido, tem que cortar duas vezes na dobra do tecido. Aí, você coloca lá do direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral, vai fazer isso com as duas mangas. Então, agora a gente vai para a máquina, fazer esses passos e depois a gente volta já para começar a encaixar a manga e fazer a parte dos acabamentos. Máquina, pessoal, a única coisa que vocês vão fazer é colocar a agulha que foi no kit. Colocou a agulha, também já pega a linha que foi no seu kit... Enche a bobina de baixa com a mesma cor e passa ela aí conforme for as instruções da sua máquina de passar a linha, tá? Fez isso, já pode começar a costurar. Vou deixar a máquina no ponto 3, você pode deixar entre 2,5 e 3. A tensão do fio, eu não vou mudar, eu vou deixar na que eu sempre deixo, entre 4 e 5, você também pode deixar na que você sempre deixa, tá bom? Então, agora é só pegar aí as partes que a gente mostrou aqui pra vocês, pra vocês costurarem isso. Pessoal, agora que a gente já montou todas as peças, eu passei aqui uma costurinha na overlock só pra dar o um acabamento. A gente já vai colocar a manga. Eu já coloquei de um lado, agora eu vou colocar o outro lado com vocês. É muito simples. Vocês colocam o vestido do lado do avesso e a manga de vocês, vocês colocam ela do lado do direito, tá? Vai introduzir a manga aqui no buraco da cava... E vai pra máquina agora, só encaixar essa manga aqui, ó. Coloca a costura com costura. E vai passar uma costurinha aqui na máquina, tá? Pregando a manga aqui. Essa manga é bem simples de colocar, porque você vai esticando, olha, e ela vai encaixando certinho, tá? Só passar uma costura reta, então, na máquina. Agora, a gente vai pra máquina pregar a manga. Depois que você pregar a manga, você já pode fazer a barrinha, que nós já vamos fazer lá na máquina, vocês vão ver... Você pode virar duas vezes assim pra dentro e passar uma costura reta. Também já pode fazer a barrinha das mangas, que é o mesmo processo da barra aqui, tá bom? E depois a gente volta pra fazer a golinha. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Quase finalizada, hein, pessoal? Olha, fiz a barra aqui, fiz a barrinha aqui também das mangas. Agora, falta a gente colocar o acabamento aqui no decote. O meu decote, como eu disse, eu cortei frente e costas iguais. Se você tiver cortado diferente, não tem problema nessa hora, viu? A única coisa que nós vamos fazer agora é tirar a medida total aqui do nosso decote. O meu decote tá dando um decote de 60 centímetros, Vou cortar, então, duas tiras, olha, pra ficar, pra gente colocar a costura com costura aqui dos ombros. Então, eu cortei duas tiras na largura que você preferir, tá? Lembrando que como ele já é um vestido com o decote um pouco alto, não corta muito alto, porque senão ele vai ficar muito fechado, tá? Ficar ruim até na hora de vestir. Então, eu cortei aqui duas tiras de 30 centímetros... Vou diminuir dois centímetros de cada uma, para na hora que a gente colocar esta tira ali, fique certinha no pescoço, tá? Eu cortei no fio reto mesmo, como vocês podem ver, não cortei no viés, não tem necessidade, porque esse tecido tem elastano, então, não tem necessidade. Vamos colocar, então... Lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passar aqui umas, uma costura pelas duas laterais, tá bom? Só vou passar a costura e, e já venho pra gente encaixar ali. Então, passei a costura, olha, dessa forma. Agora, eu vou dobrar, porque é dobradinho que a gente vai colocar ali. Então, eu venho aqui, olha, dobro. Ó, e vou colocar aqui, ó, costura com costura. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Costurinha com costurinha. Do outro lado a mesma coisa. Você dobra. E coloca também costura com costura. Agora, a gente vai pra máquina passar uma costura aqui. Vocês vão ver que ficou um pouquinho só menor. Então, na hora que você for costurar, você dá uma esticadinha, ó. Só pra ele ficar bem assentado no decote, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina novamente. Então, pessoal, achei que tava gravando e não tava. Vamos desfazer e fazer de novo. Ó, costurei a gola aqui, tá vendo? Que ela tá costuradinha. Vamos pegar essa gola agora e virar pra dentro isso daqui, olha. E alfinetar, porque agora a gente vai fazer o acabamento final da gola, que é passar uma costurinha, ó. Então, vai aqui, vai alfinetando tudo isso aqui pra dentro, tá vendo? Ó, vai ficar desta forma, ó. Então, a gente vai pra máquina, alfinetar tudo isso daqui, passar uma costura bem aqui na beiradinha, pelo lado de dentro, para dar, fina, pra finalizar, então, a parte da gola. É só você. Meninas, não tem segredo, ó. Joga isso aqui para dentro e passa uma costura. Vai costurando tudinho a volta aqui da gola, que ela fica com um acabamento super bonitinho, tá vendo, ó? Então, agora eu vou pra máquina, só passar essa costurinha reta e aí eu volto aqui para mostrar o vestido pra vocês. Aqui, pessoal, o vestido já está finalizado, Olha que gracinha que ficou. Olha a gola como que ela fica. É a famosa gola de brum, tá? Ela fica bem acabadinha fica super bonitinho. E no pescoço fica bem certinho, tá? Então, já está finalizado o nosso vestido tubinho, manga longa. Detalhe, o comprimento dele é opcional, tá? Se você quiser fazer ele um pouquinho mais comprido e o tecido aí no seu tamanho der, fique à vontade. Mais curto também, tá? Eu, eu até ia cortar ele um pouquinho mais curtinho, pra vocês verem, pra trazer uma, uma diferenciada aqui no canal. Mas como eu não uso roupa curta, depois eu ia acabar não usando ele. E eu amei esse vestido, então pra mim poder usar, eu deixei ele num comprimento que eu vou usar. Mas o comprimento é opcional, tá? E em mim ele fica um pouquinho soltinho. Se você que ele, que quiser que ele fique bem justinho no seu corpo, você não deixa margem de costura, Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o vestido, pode me enviar por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo no box de informação. Qualquer dúvida, é só me enviar por e-mail, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado deste kit. Ainda temos algumas unidades, tem poucas unidades, tá, pessoal? Eu já trouxe menos unidades dessa vez, com mais opções, mas tem poucas unidades. Então, já corre para adquirir o seu... Se eu não me engano, acho que só tem três kits, tá? Então já adquire o seu já para você não ficar sem, ok?